Os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você que tem sua Bíblia Abra comigo no, no livro de Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 8 Vamos meditar na palavra do nosso Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 8 A partir do versículo 4, diz assim Mas os que andavam dispersos Iam por toda parte, anunciando a palavra e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que, que os tinham, chamando em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Eu quero que neste momento você preste bem atenção nessa palavra, nessa passagem linda da Bíblia Sagrada, aonde fala a respeito da ministração do Evangelho, das novas, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é salvador de todo aquele que crê. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é uma grande verdade, Jesus é salvador daquele que crê. O livro de Romanos vai dizer que aquele que crê no teu coração e confessar com a tua boca que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, este será salvo. E Jesus deixa bem claro, tudo é possível ao que crê. Então, nós que cremos, eu e você que está ouvindo a palavra de Deus, que crê que Jesus Cristo é o nosso salvador, nós cremos que há um lugar melhor do que tudo isso que nós vemos neste mundo, preparado para os salvos, os escolhidos de Deus, aqueles que estão escolhidos para a salvação, aqueles que Jesus prometeu que ia vos preparar um lugar. E ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um relato maravilhoso da Bíblia sagada, Sagrada a Bíblia vai nos relatar que durante a perseguição dos cristãos, aleluia, eles se dispersam para várias partes, e eu creio que isso também é um propósito de Deus, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então tudo que Deus faz na vida de um cristão tem um propósito. Então essa perseguição aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, serviu para que eles dispersassem para todo canto e para onde que eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que é, Felipe desce a Samaria, ali no momento da perseguição, o versículo que nós vemos, o versículo 4, diz assim, mas todos que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Aleluia! ia por toda parte anunciando a palavra, mesmo eles sendo dispersos, perseguidos por causa da pregação da palavra, eles não conseguiam parar de pregar a palavra de Deus. E Felipe desce a Samaria e coisa incrível e maravilhosa acontece naquela cidade, a Bíblia vai dizer que o povo seguia atento, aleluia, às palavras que saía da boca de Felipe, que eram é palavras de Boas Novas, palavras de salvação, o Evangelho de Cristo, e eles ficavam atentos àquelas palavras a ponto de todas as pessoas que ouviam aquela palavra, eles eram curados, e as pessoas que eram de, é, atormentadas por espíritos, os espíritos saíam gritando daquela pessoa e deixavam eles em paz, e os coxos, os aleijados se levantavam e andavam, aleluia, mediante a maravilha da pregação da palavra de Deus, e muitos eram libertos. E a Bíblia vai chegar a nos relatar que 120 mil almas foram salvas, aleluia, para a glória daquele que nos amou primeiro, aleluia. E o mais interessante, o que eu mais gosto nessa palavra, não era só os demoniados serem libertos, não era só os enfermos serem curados, não era só os coxos saltarem de alegria, aleluia, e começarem a andar, diante das palavras que Felipe pregava porque não vinha dele, vinha do Pai vinha de Deus, vinha do Espírito Santo porque o Espírito Santo já havia sido derramado sobre eles e o que me chama atenção nesse versículo nesses versículos, nessa passagem maravilhosa é o versículo de número 8 que diz que havia grande alegria naquela cidade ô oh, meu querido o salmista vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aqui está relatando que havia grande alegria naquela cidade, porque eles ouviam a palavra de Deus, e não só ouviam, mas recebiam, acreditavam, aleluia, e seguiam tudo que era ensinado da parte de Deus. Então essa é uma mensagem muito maravilhosa para a nossa vida nessa manhã você quer ter alegria na tua cidade, na tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, alegria no teu coração, ouça a palavra de Deus, medite oh, na palavra do Senhor, porque haverá alegria, grande alegria oh, na sua vida em nome de Jesus. Vamos completar essa alegria neste momento orando aquele que está neste momento com os ouvidos atentos às nossas orações. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, todas aquelas maravilhas, ó Pai, que aconteceu naquela cidade de Samaria por ouvir a palavra, a Tua palavra, eu peço a Ti que Tu ministres essas alegrias em cada coração agora, que está unidos em, conosco em oração. Ô oh Deus, liberte aquele que está cativo, levante da cama aquele que está enfermo, faça com que um coxo salte alegria, de alegria sobre os Teus pés, Venha, Deus querido, expulsar todo o demônio das vidas, das pessoas que muitos estão atormentadas, muitas das vezes, sem alegria e paz no coração. Traga paz, alegria justiça do Teu Espírito Santo em cada coração, Pai. Traga um arrependimento aos nossos corações e faça-nos entender que só Tu és o Senhor das nossas almas. Venha, Senhor Deus querido, ministrar em cada coração. Venha, Pai amado, sondar cada vida. Que neste tá, momento orando conosco. E faça a tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém.